Thaís olha a casa mano então galera a gente teve que deixar andando o carro um pouco. Lá. andamos tudo isso aqui andamos. e temos que andar mais isso aqui hein é. vamos Tiago força olha tá muito grande esse assim, monte de é aí onde era o poste lá tá vendo uhum. nossa fechadão né cara tá Cuidado. Eu acho que por aqui mais. Tá mais não, baixo. Acho que é por aqui mesmo. Por aqui? Uhum. Vai, cara. Aqui, ó. Tá conseguindo não? Não. Deu? Tá com medo, cara, de uma cobra, dá mesmo. Puxa, uh, chegamos. Fala, Guerreiros, Thiago na Área, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma lenda nova, mais uma exploração. Hoje viemos explorar essa casa, né, Thaís? Uh -huh. Casa centenária, hein? No meio do Mandiocal aqui, né? Oh, no meio do Mandiocal, a gente teve que enfrentar aqui o Mandiocal aqui pra poder passar, né, Thaís? Uh -huh. E a casa, ela fica bem no meio mesmo, fica. né? Fica. Pessoal, foi passado pra gente que aqui nessa casa morava uma senhora. Ela tinha 89 anos, né, Thaís? 80, 80 e poucos, poucos né? Assim. 80 e poucos anos. Ela morava sozinha aqui nessa casa. Diz que ela era muito ruim, né, Thaís? Uhum. Pessoal que passava aqui por perto aqui dos carreadores aqui, diz que ela tacava pedra, xingava. Uhum. Diz que ela era muito ruim. E ela faleceu aqui nessa casa. Depois de muito tempo, encontraram o corpo dela. Já tava só os ossos, né, Thaís? Uhum. Diz que a coisa foi feia, diz galera. Diz que ela atormenta aí, né? Diz que ela atormenta. Então vamos entrar dentro da casa, vamos fazer a exploração, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa, né Thaís? Uhum. Pra gente estar voltando um dia à noite aqui e fazendo a investigação sobrenatural. Deu trampo para chegar aqui. Hein? Deu, aham, uhum. muito. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Tiago, já olhando aqui, parece que ali embaixo tem um negócio, ó, tá vendo? Um... Ah. Não, acho que não vai dar para ir lá, não. Deixa acho que é negócio pra... só de gado, né? olha tem uma escada aqui Sim. vai para onde tem escada não sei. tá vendo ó uhum. e ele... não vai para lugar nenhum que louco olha e a casa é subterrânea é, é. deixa eu ver Ai. nossa tá. tá vendo é mesmo aí aqui eu acho Será que era que ia lá ser? na porta ó. é pode ser Será que vai conseguir entrar nessa casa? Não sei, vamos ver ali? Vamos. Cuidado aí. Olha, Ai. olha a furo desse tanque. Uhum. Bem embaixo. Olha, ah, tem um buraco lá embaixo. É. Tem uma pipa lá de fora. Será que a era aqui fora? Ah, tá. Então. Pode ser, né? Essa casa aqui é centenária, pessoal. Faz muitos anos. Ai, sim. Tá trancada aí? Não tem negócio aí. Eita. Ixi, será que vai dar para entrar aí? Oi? Licença. Nossa, o chão subiu. Nossa, olha o chão, Thaís. Licença. Mano, Nossa, Deus. Thiago, olha. Tá um, um morro o chão. Tá, Isso, tá muito perigoso, mano. Quer que eu mostre aqui? Se fica aí? Pode ser. Valeu. Obrigada, hein? Vamos, ó. Eu já vi que tem um negócio aqui. Olha ali. Cupim. Aqui era uma porta. Nessa beirada aqui era uma porta. Vem aqui, pessoal. Uma porta Uma janelinha E aqui Era o banheiro Nossa Thaís, que banheiro sinistro é? Cara do céu Olha a altura da, da patente Do vaso sanitário Mano do céu Não dá nem pra entrar aí galera Porque ó Olha ó, ó a brecha dela. Dá meio de caió olha, a pia, um vaso, o chuveiro devia ficar por ali, tem um buraco aqui, mano, cara do céu. Outra janela, porta ali, olha lá, Thaís, olha lá. e aí, Thaís? Dá uma olhada aqui. Tá. Hum, de remédio aqui, mano. Tá isso, tô com medo de pisar aqui, hein? Ah? Mano do céu. Vocês têm noção que eu tô pisando aqui nessas nessa, coisas podre, velho. O que, que eu não faço pra vocês, hein, galera? Pra mostrar esses vídeos. Olha esse aqui, mano. Isso aqui devia ser um quarto, o um quarto dela. Olha, cara. Essa casa aqui tem mais de 100 anos, galera. Mais de 100 anos. Tem mais uns, um tempinho aí. Essa casa aqui não aguenta, não. Ai, que medo, cara. Olha, tem uma roupa ali. Mano, olha o que, que aconteceu com a parede. Uia, velho do céu. A estrutura tá caindo, mano. Isso aqui tá perigoso até de desabar em mim, mano. Thaís. A parede do lado de cá, ela tá aberta. Tá caindo a casa do lado de cá, ó. A estrutura caída ali, ó. Ó, tem uns negócios aqui Litro de óleo Esse aqui Você viu? Parece tem coisa dentro Credo? Oi, é o osso velho Osso de galinha Que nojo Tem mais coisa lá dentro Mano. olha a altura dessa porta velho o Thaís fica aí pra, pra, na, na porta só para ver a altura aí ah, é que você baixa né mano mas eu bate ali Thaís vem aqui só olha esse banheiro que você vê eu quero que você olha olha o vaso sanitário mano aí então. Tiago eu acho que ela era muito pequenininha. Então. Gente, olha o tamanho dessa porta. Olha, dá duas mãos, ó. Duas mãos. Isso também era uma porta, ó. Aí, é. ali também, ó. Aqui também, tá vendo? Verdade. Três portas. E olha ali três. Tá que eu queria que você visse. Olha lá. Olha, tá caindo. Tá caindo, cara. Olha o tamanho do, do, como que chama? É cupinha, cara. Mano. Ó. E aí, galera? Local aqui. Tá difícil de entrar. Cuidado. Thaís, dá tá medo de entrar, ficar lá dentro, cara? Dá, né? Porque tá caindo, cara. Aham. Uhum. E ali por baixo, ali, você conseguiu ver alguma coisa? Não, não tem nada ali, Tiago. Não tem nada? Andei tudo aí em volta, não tem mais nada não, cara. É. Mas é. Tenso, né? Aham. Uhum. Você acha que compensa vir aqui à noite? Ah, uma hora uhum. pra gente vir, sim. É um lugar longe, né? Mas dá pra gente vir uma hora fazer a investigação, sim. É, né? Tem vai enfrentar tudo aqui, isso né? daí. Vamos embora? Vamos embora. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço pra vocês deixarem muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu quero que vocês comentem se vocês querem que eu e a Thaís voltem aqui nessa casa à noite, eu né Thaís? Isso aí. Porque se tiver bastante comentário, quiser que a gente volte, a gente vai voltar. Porque se vocês não quiserem, a gente não volta porque é muito longe, né Thaís? Uhum. E a casa tá meio que destruída. Então tá. vai ter que tomar muito cuidado. Tomar cuidado. Se um dia a gente voltar, ela tiver em pé ainda, né? É. É. É, é. é. porque do jeito que ela tá, ela não vai tá. aguentar mais não, muito não. tempo. Né? Tá caindo já. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.